Pessoal, eu estou sem voz, então não consigo gravar vídeos Eu estou olhando para o lado para ler essa mensagem Vou enviar esse vídeo aleatório para entreter vocês KKKKKK, como vocês já viram no título Eu quebrei o cofrinho da Gigi pra gente poder viajar Vejam aí, KKKKKKK Vai Já quebrou tudo! Agora, mamãe! Aí. Oh! Agora você vai contar, Gigi? Quanto que tem de dinheiro aí? É, pra você ir pra praia? Você vai comprar picolé? Vou! Vai! Vai dar! Não, o esperando por isso! Então pessoal, ficaram com inveja. A sensação foi muito boa. KKKKKK. Coloquem aí nos comentários quantos reais vocês acham que tem. Quem acertar vai ganhar 500 colônicos. Se você não sabe o que é isso então assista nossas lives, tá valendo mais que dinheiro de verdade Kkkkkkkkkkkk falou pessoal, deixem o like maroto, tchau